Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered no, man, I still go. Go, go, go, go, go, go. Falando um pouquinho sobre a nossa hospedagem pelo Airbnb, tornando na Flória. Nós ficamos no Park Cornish, ele fica na International Drive, no, próximo ao Sea Award. E foi muito fácil, nós fizemos o agendamento pelo Airbnb mesmo, com o Marcelo e o Monique. Foram muito gentis, vou deixar o link na descrição. Não estou ganhando nada por isso, estou colocando aí porque realmente gostei do, do, do atendimento deles. E o check-in é feito pelo mesmo lugar, pelo mesmo lobby do, do hotel. Porque o Park Cornish ele é um hotel, um condomínio e possui apartamentos nele. Então foi muito fácil, achei seguro, possui cancela. É, assim que nós fizemos o check-in, que foi todo em inglês tal, recebemos a chave e fomos pro, ali para o primeiro prédio. É, é interessante dizer que nós ficamos no térreo, mas ele possui dois andares. O primeiro andar, subindo o elevador, você já sai direto na parte de lavar roupa. É, dois dólares para lavar, dois dólares para secar. Muito fácil, prático. E esse é um pouco do interior dele. Essa é a cozinha do apartamento, é meio que uma cozinha de configuração padrão pelo que eu entendi, a maioria de é feita assim, e possui um forno elétrico, então não tem um forno convencional para fazer pizza e tal, mas é, é prático, ele é pequeno, mas prático. É. Que dá para observar o cooktop, bem fácil e simples de utilizar. Possui também o micro-ondas, sem muito segredo. Vários utensílios domésticos. E mostrando um pouquinho dos copos, xícaras. Um pouquinho mais dos utensílios domésticos, como garfo, faca, é, prato, liquidificador, bem... completo mesmo, viu? Panela, inclusive isso daí é muito bom, porque quem tem criança entende bem o que é isso. Possui também a lava-louças, padrão dos Estados Unidos, vou contar uma experiência aí, é, esse daqui é o disposal, e no nosso caso, teve um problema no disposal, ele não estava funcionando, então entramos em contato com a recepção, eles eram 10 horas da noite, enviaram uma pessoa para arrumar, então achei muito atencioso da parte deles, o problema foi resolvido, então caso ocorra algum problema durante a sua estadia, só entrar em contato com eles ali que eles prontamente atendem. Bom, estou deixando o link na descrição, então é importante depois que entre para olhar a descrição do lugar para saber. Mas ele possui dois sofacamas, estes que vocês estão observando, uma TV com TV a cabo, canais diversos e também essa cortina para separar o ambiente, caso seja necessário. Este é o quarto, eu achei muito organizado bem limpinho. O quarto em si eu achei confortável, mas eu só gostaria de destacar que a cama, talvez devido ao uso, ela não está como uma cama nova, mas é confortável, dá para dormir tranquilo, é uma cama king, uma king size. Vou mostrar um pouquinho do banheiro aqui, como que é por dentro. É interessante que o banheiro tem um hallzinho, então você consegue fechar Tipo fechar o ambiente, deixar o olho só para o quarto ou só ali para a entrada, então dá para isolar ambos os lados. É isso, agradeço, obrigado. Qualquer dúvida é só deixar no comentário. Até o próximo vídeo, um abraço.